É muito bom e, e eu adoro vocês, que o papo rola solto, a gente vai brincando, essa pandemia foi horrorosa para muita gente, mas para a gente, para nós, eu, você, toda a turma do podcast, eu tive que me reinventar, eu fiz três lives ao vivo em casa, com três textos diferentes, eu gravei o primeiro programa de humor apresentado por um cego no mundo. É mesmo, já. É, tem entrevista, meia hora. Agora legal, já cara. Já tá prontinho, é só mudar a, a, as cabeças. O Ratinho falou que vai, vai dar uma olhada para colocar lá na, na rede massa. Legal. E, e, e, o, e o legal, Carioca, que o Cegos, Mangos e Loucos, por nome é o seguinte, tem a participação do Caquinho Big Dog. Caquinho Big Dog. Que é cadeirante. Sim. Né, um cego e um aleijado apresentando <risos> o programa. <risos> e as pessoas esquecem, vendo a gente, que a gente tem um problema físico. Isso é que é legal. E o lema do é, Cegos, Mangos e Louco, mas ele enxerga longe e o Caquinho corre atrás. Boa. Gostei. Boa. <risos> e eu, eu escolhi ele que eu tenho certeza que ele nunca vai me passar a perna. <risos> e ele sabe que eu nunca vou crescer o olho nas coisas dele. <risos> Ai, que, não, visão, eu... que... Que, visão, é... que visão, que visão, não. que visão, que isso é verdade, Magela. Aquela piada antiga é verdadeira. Isso eu, é verdade. Eu e o Caquinho na rua, <risos> o Caquinho querendo me sacanear, a Magela lavou uma tremenda, não gostosa ali na frente. Eu falei: é, corre atrás dela. <risos> Filha da mãe, vai lá. <risos> seu tonto. Dá um pique, pai. É, vai lá, mané. Vai lá. <risos>